Sejam muito bem-vindos à nossa análise on chain semanal. Eu vou fazer a análise para vocês e mostrar que está se formando um fundo genuíno na rede Bitcoin, que está todo mundo chamando de bandeira de baixa, mas pode não ser uma bandeira de baixa e sim um fundo genuíno de todo esse movimento. Além disso, para quem ficar até o final do vídeo, eu tenho uma surpresinha, vou mostrar os modelos que eu montei para mostrar a correlação entre o nosso Bitcoin e a SP500 e a Nasdaq 100. Mas antes da gente entrar na análise, não vamos esquecer aí da trindade do YouTube, deixar o like, se inscrever no canal e fazer um comentário para ajudar no impulsionamento das nossas análises on-chain. Valeu aí, valeu pela força. Veja aí, nós começamos falando sempre do volume do Bitcoin, e ele, olha aí, subiu 31% essa semana, tinha subido 30% na semana passada, subiu 31% da semana passada, e o, o, começa a se formar esse fundo genuíno que eu estou falando para vocês, tá vendo? ele sempre quando chega em 17, 18 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares, ele bate e volta a subir, ele bate e volta a subir, então me parece que essa região é o volume mínimo aí, então começam a aumentar a probabilidade de estarmos formando esse fundo genuíno, no dia de hoje bateu 51 bilhões, fiquem atentos que nos finais de semana estão tendo os volumes bem altos, o um domingo teve um volume muito alto, 42 bilhões de dólares. No sábado também teve um volume grande na ordem de 42 bilhões de dólares. E a semana passada aconteceu a mesma coisa. No final de semana, grandes volumes de movimentação no Bitcoin aí podem ser os big players, tá bem? Sobre os suportes e resistências, estou mostrando aqui para vocês a figura que eu sempre mostro, utilizando a derivada da função. De Gauss, aí tá bem, e a gente tem agora como suporte o, o valor de 21,4K. E neste exato momento nós estamos aí tentando suplantar aí o, a resistência em 22.700 dólares. Se a gente conseguir passar, a gente teria uma segunda resistência em 24.100 dólares. Eu acredito que nós vamos ter uma briga muito boa, tá certo, pessoal? Então, no nosso grupo tem um monte de gente falando que vai derreter, um monte de gente falando que vai, vai disparar, e eu acredito que não, que nós vamos ter uma briga grande aí pela frente. Por que isso? Porque na análise on-chain eu estou vendo que as coisas estão meio estáveis. Então, veja, por exemplo, o número de transações. O número de transações da semana passada estava em 244k, e agora está em 246 mil transações diárias na média de sete dias. Então, uma pequena variação aí de quase 1% para cima. Mas quando você olha, por exemplo, a atividade da rede, né, o número de endereços ativos na rede, o que, que nós temos? Nós tivemos ali a semana passada 874k, essa semana 866k, mais ou menos uma queda aí de 1%. Então, a força compradora de um lado ganhando, de outro perdendo, e aqui nos novos endereços a gente vê algo similar também, uma queda ao redor de 1%, caindo de 378 mil para 372 mil, percebam que eles têm flutuado nessa região aí entre 380 e 420K, nós estamos observando um silêncio na rede, similar acontecendo em todas as unidades de medida, todos os usos, os monitoramentos que eu faço estão me mostrando mais ou menos uma coisa similar. E a mesma coisa com o hash rate. hash rate a gente estava lá no dia 11 em 177 exahashes por segundo. Hoje está em 192 exahashes por segundo. E a gente tem observado que ele tem flutuado aí entre 180 e 240 mais ou menos exahashes por segundo. Então a mesma coisa. Toda a força compradora. Ela está com uma força similar durante muito tempo e isso pode durar ainda muitos dias para frente aí, tá bem? E a força vendedora? A força vendedora está caindo, está subindo? Não, a força vendedora também, olha que estabilidade que ela formou no mês de junho para cá, tá vendo? Então, variou muito pouco, tá em, agora está em 64,8%, mostrando estabilidade também. O relatório da Glassnode, que mostra para nós, mostra aí que o pessoal está negociando abaixo do preço realizado. Isso é bastante comum quando a gente está formando um fundo genuíno, inclusive, eles citam isso daí. Muitos sinais mostrando que a gente passou por uma completa capitulação, e como resultado disso, pode ser que esteja formando aí ó, um fundo genuíno. Estejamos no meio desse caminho. Então, fiquem atentos. tá Para quem está esperando que está formando essa bandeira de baixa, fiquem atentos, porque pode sim ser que essa região comece a flutuar cada vez menos e a gente tenha uma formação de um fundo genuíno. Aí. E vejam que nós estamos abaixo. Do preço realizado já há muitos dias, já estamos 35 dias. É normal essa banda verde, tá vendo? A linha laranja é o preço realizado, ou seja, o quanto que cada um pagou pelos seus bitcoins, e nós estamos abaixo desse valor. Já faz 35 dias que estamos aí, e é normal, veja que no bear market de 2017, nós ficamos 134 dias abaixo, né? depois de um evento de capitulação. Então, veja aqui, ó, tivemos um evento de capitulação forte e depois ficamos 137 dias assim. Aqui nós tivemos um evento de capitulação, que foi em junho, e agora estamos, provavelmente, pode ser que se continuar com esse formato, que a gente esteja formando, sim, um, um fundo genuíno. O maior que nós tivemos até hoje, depois de um evento de capitulação, também foi o de 2014, que foi o evento da MT-GOX, né, que foi o maior hack da história do Bitcoin. E naquela época, nós ficamos 300 dias abaixo do preço realizado. A mesma coisa a gente pode ver com o MVRV e o preço realizado. Né? O preço realizado, esse aqui em laranja, ele exatamente agora está em 22 mil e alguma coisa dólares. E o MVRV, quando fica abaixo de 1%, é justamente o momento que a gente forma esse fundo genuíno, como foi formado em 2017, como foi formado no bear market de 2015, a gente pode estar formando ele aqui e pode sim demorar aí mais 60 dias, 30 dias, a gente não sabe o quanto, mas parece que está se formando, se continuar com essas características. E como está a relação de profit-loss da galera da rede Bitcoin? Veja só que os short-term holders já entraram em colapso, então eles já não têm mais lucratividade alguma. Quem tem lucratividade são só os holders, né, os long-term holders, os holders de longo prazo. E aqui eles desenharam uma LTA, mostrando o que vem acontecendo, que esse valor ele está subindo cada vez mais. Então veja que aqui nós temos 2015, aqui nós temos o bear market 2019 e agora está tocando ó, a mesma linha de base. Então pode ser sim que nós estamos enfrentando o mesmo momento que nós observamos nos outros bear markets anteriores. E aqui nós podemos observar as perdas realizadas na soma de 30 dias é utilizado esse gráfico para observar os momentos de capitulação, como a gente viu aqui, ó, em janeiro de 2019 a capitulação ocorrendo, como a gente viu aqui no Corona Crash e agora nós tivemos a maior capitulação em termos de bilhões de dólares em um único mês, foi o mês de junho, nós tivemos 35,5 bilhões de dólares sendo realizados, né, moedas sendo realizadas em perdas, o que nos mostra que é possível que já passamos aí pelo momento de capitulação. Para finalizar o relatório da Glassnode, nos traz aqui as road waves do, cap do capital realizado dessas road waves, ou seja, mostrando quais são as moedas e como elas estão sendo distribuídas de acordo com as suas idades. Então perceba que toda vez que passa por um momento de pico, as moedas mais novas vão desaparecendo no mercado, elas vão sendo vendidas completamente. Isso aconteceu em todos os markets. E aí ela chega até uma linha de base, onde só fica na mão dos long-term holders, as, os portadores de grande porte, né? o que eles chamam aí de hot money. Então, a partir dessa linha, fica difícil a gente perder muito abaixo dela. Então, por conta disso, que pode ser realmente que nós estejamos passando por um momento similar ao que a gente viu nas outras corridas, tá bem? Muito bem, para quem ficou até o final, aqui está o artigo que eu publiquei para vocês. Vou pedir para quem puder entrar lá deixar o tapinha, é só clicar aqui nesse tapinha aqui, eu não posso, mas quem puder é só deixar um aplauso lá no Medium, eu publico na CoinMonks meus artigos sobre a matemática, né, que eu sempre faço sobre o Bitcoin e dessa vez eu fiz aí a correlação da SP500 e das Nasdaq 100 para ver qual tem mais correlação com o preço do Bitcoin, eu sei que o pessoal adora acompanhar a SP500 Então a primeira coisa que a gente olha quando observa essa figura 1 aqui que é a figura que está mostrando o preço do Bitcoin em relação, o preço do Bitcoin em azul, em laranja, SP500 e a Nasdaq em azul, a primeira coisa que a gente tem que observar é que o Bitcoin tem vida própria. Ele não segue muito a SP500 e a Nasdaq sem como todo mundo pensa. Pode sim utilizar, porque, obviamente, tem momentos de alta que você percebe que esse subiu, esse subiu, mas olha quanto o nosso subiu, muito mais. Outra coisa que você percebe, ó, e lá em 2015 ele estava abaixo desses dois indicadores, né? estava abaixo da S&P 500, estava abaixo da Nasdaq 100 e hoje ela está acima, ela é maior do que a soma dos dois. Então o Bitcoin tem vida própria pessoal, tem uma certa correlação? Tem, porque eles estão ligados com a macroeconomia, todos os três indicadores aí, mas o Bitcoin ele tem vida própria e tem outras coisas que influenciam ele por isso que eu falo para vocês faça análise da macroeconomia pois faça sua análise técnica também faça análise de sentimento faça análise também com chain todas essas informações todas essas informações são importantes para quem quer sobreviver no nosso mercado tá bem e aqui nós temos as correlações ó. com a SP 500 veja que o R quadrado usando aí Durante esses oito anos, nós temos um quadrado linear baixo, 0,83, não é uma alta correlação. E ajustando o polinômio um pouco mais complexo, chegamos em 0,90. É uma correlação até razoável, mas ainda não é uma super correlação entre esses dois indicadores. Acabei encontrando uma, indica... uma correlação maior entre a bolsa eletrônica da Nasdaq sem Veja que nós temos aqui ó, um quadrado linear maior. E também um R polinomial maior comparado nesses últimos oito anos. Porém, se a gente pega, por exemplo, só esse último ano, aí, ó, se eu pego só que esse último ano, realmente nenhum deles passa. Veja que deu para SP500, deu 0,64, 0,6991, então um R extremamente baixo e para a Nasdaq encontrei 0,794 e 0,7308 então é importante mostrar para vocês aí o que eu coloquei aqui né? o Bitcoin ele segue o seu caminho e é óbvio que ele é influenciado pela economia global mas ele tem o seu caminho exclusivo então meus amigos fiquem atentos o que a gente pode observar é que nesses últimos sete meses o Bitcoin caiu muito rapidamente e parece estar formando um fundo e é muito similar ao que nós observamos nos outros bear markets então não nos parece estar muito diferente do que nós vimos no passado, tá bem? Então, obviamente, leve em consideração sempre a macroeconomia vamos acompanhar todas as informações que o André vai nos ajudar aí durante a semana, tá bem? Eu vejo vocês a semana que vem não se esqueça de deixar aquele joinha. Tô de olho, hein? Valeu, galera. Até semana que vem.